Olá você que é da cidade de Manaus e toda a região. Convido para participar do curso sobre arrecadação, gastos e prestação de contas eleitorais. Venha se capacitar conosco, saber tudo o que mudou nessa legislação para que você possa fazer um belíssimo trabalho nas eleições 2020. Dia 4 de abril, na cidade de Manaus, representantes partidários, candidatos, advogados e contadores, venha com a gente para você aprender e fazer bonito nas eleições 2020. Todos convidados. Até lá.